meu nome é, é, é Luci Terezinha Feinak, né? Eu sou filha de camponeses, meus pais eram os dois poloneses, né? É, vindos os bisavós que vieram fugido da Polônia na aquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, vieram para cá uhum. em busca de, de paz e fugindo mesmo da morte, da fome, e eu sou descendente dessas dessas famílias, inclusive é, teve coisa que eu fui entender muito depois, quando li as histórias, né, porque eu gosto de ler bastante história. Ah, ah, aí por que que meu pai reclamava que quando ele saía as pessoas diziam que era polaco sem bandeira. Aí eu entendi que a Polônia foi invadida, por isso, tiraram, invadem, tiram as bandeiras, tiram os os símbolos né, das suas autonomias dos países. depois eu entendi por que porque meu pai reclamava dessa história, né? então eu sou filha desses de, de, de, de, de, de, de pais vindo dali, trabalhadores, com deficiências enormes hum, que aconteceram na vida, porque meu pai lá, eu tinha uns sete, oito anos, nem lembro bem, nós eram sete irmãos, eu era sua filha primogênita, eu falo sempre com meus irmãos que eu sou a privilegiada, porque eu nasci no momento de muita paz na família, de muito amor, porque na época meu pai ainda não bebia, então eu fui a filha mais querida, esperada, né? E o meu pai esperava uma filha e a mãe um filho, mas veio uma filha e a mãe amou igual, porque eu fui a filha que, a, o filho esperado. Então, eu, é, daí meu pai, da área social, meu pai se era agricultores também, sempre, né? Ele tinha uma vida legal no campo, mas entrou em negócios e o negócio foi levando, levando, e meu pai entrou em bebida, em jogos e, e na época, e a nossa família ficou passando fome, nós inclusive passamos fome não porque nós não trabalhássemos, nós plantava, mas chegava antes, os mercenários já vinham tirando né, para pagar as contas e vendendo afiado para o meu pai, as coisas para pra jogos, para as coisas, e aí a gente passou, então eu vim, de um alguém que não que passou necessidade de todas as formas possíveis, né? E, e a minha mãe que era guerreira para segurar os sete irmãos, filhos e e ver como era repartir as coisas em uma região que tinha abundância, não era região de pobreza, e não que nós não produzíamos, nós tinha muita produção e conseguimos passar a fome. Então, a gente ouvindo essa formação, e eu tinha sempre dizia para minha mãe, por que que uns eram ricos e outros eram pobres? Eu queria entender essa lógica e dela ela dizia, ah, porque assim é. Eu disse, mas não pode ser assim. Tem alguma coisa errada que que nós nem para uma festa conseguimos ir. Sentimos o cheiro da carne e não conseguimos nunca saborear um pedaço de carne. Então, isso me, me incomodava muito quando era bem menina. Aí, uma coisa que eu sempre dizia, queria, eu sonhava de ser professora. Eu vou ser professora porque eu gosto de ler, gosto de estudar e gosto de falar, e, e contar a história para os outros, eu gosto de aprender e ensinar a coisa que sempre me motivava. não era para outra coisa era motivo de ser professora então meu sonho de menina sempre foi ser professora mas esse sonho foi interrompido na eu, era, eu tinha na época ginásio né? eu fazia a quinta série o ginásio eu, eu sempre era aluna de primeiro estava de, sempre eu tirava segundo na época eu tirava os primeiros lugares né segundo e eu quando eu tirava segundo lugar eu achava que era uma decepção eu sempre tirava o primeiro lugar é, na escola que eu era aluna que, não fal... que podia chover e eu saía escondido de casa, pegava um, um, uma, um qualquer plástico na minha cabeça e se mandava para a escola, que a escola, era para mim, era tudo na minha vida que eu queria. né Então, eu vim fazendo isso. E daí, na segunda na primeira série, do ginásio, estava na segunda série, foi uma coisa que me abalou, parecia que cortou meu coração, me dividiu, parece que a minha vida perdeu o sentido, porque eu estava estudando tanto, e aí o meu pai veio me buscar da escola, para mim ir para casa, ajudar minha mãe, porque tinha que ficar o dia todo em casa, e não bastava meio-dia e de noite, sim, de noite ajudar. E aquilo foi tão grave na minha vida que eu, muitos anos, não consegui ler. A bloqueou a minha leitura, a bloqueou a minha vida, e eu quis morrer. Eu tinha 15 anos quase com ouro mesmo, daí eu fui adquirindo, adquiri uma, uma apendicípica, e, e, e não queria para o hospital me levaram sei que nossa situação bem difícil porque parecia que eu perdi o sentido depois daquilo comecei a me recuperar de novo é, comecei a voltar a pensar bem, não dá assim vou viver outra vida mas eu ajudei sempre a minha mãe né e sempre tinha muita gratidão por ela por sabendo do que ela sofria para nos criar mas mas eu queria eu queria estudar eu gostava de estudar e daí a minha vida parou meio assim fui vivendo é, no sentido normal né viver para viver daí começar a sonhar não um dia eu vou vou sair de casa mas não podia sair porque eu tinha que ajudar minha mãe eu tinha dó de deixar minha mãe sozinha com, com sete irmãos né eu dei criar todos eles eu trabalhei desde cinco anos eu cuidava dos meus irmãos nós tinha água no poço a mãe botava uma pedra para mim não se afogar porque eu tinha medo era, não era poço era a fonte mesmo que tu tinha que abaixar pegar o balde e, e, e tirar água para fazer a mãe tinha medo que eu me afogava né então ela botava uma pedra para mim não eu não cair lá dentro, né? Então eu, eu trabalhei a, a, a, até em casa até os 17 anos, daí porque como eu não quis casar, aí resolvi de, de casar. Casei para buscar um, ver se eu mudava a minha vida um pouco, né? Aí, mas aí comecei depois que eu casei, comecei a pensar, começou a surgir umas oportunidades lindas na época na teologia da libertação. É, de, de, de, de nossos, do lado esquerda da igreja, progressista, né? E nós tivemos, eu tive uma grande sorte, um privilégio que Deus me deu, que tive um bispo na região, chamado Dom José Gomes, que ele não vive mais, ele já está tá no outro plano, não está mais no plano terreno, e ele era o grande orientador, era figura extraordinária, e ele fazia as comunidades eclesiais de base, né? Então ele orientava. E eu comecei a ir para essas comunidades eclesiais de base, Daí eu comecei a ser catequista, foi tão... Quando eu vi, eu já estava ensinando as crianças a catequese, mas não era um ensino de doutrinação só, é de ensinamento. Eu gostava que aprendesse, descobrissem as coisas, né? E na comunidade de igreja de base, nos grupos de reflexão, que são as famílias, é, eu queria, nunca queria ser... Eu tinha meio letração, né, para não aparecer demais, né? Daí, mas quando eu vi, eu já estava falando, porque era... É, ler a situação, refletir sobre a Bíblia e o que fazer, né? Daí, quando caía no que fazer, as pessoas meio que ficavam, mas o que fazer? Não, tinha se organizar, né? Agricultores não tinham direito a nada. Mulheres, não, mulheres agricultoras não tinham direito a aposentadoria, salário e maternidade, não tinham direito a nem nem documento. Na época, quando eu comecei, 90% não tinha nem título de leitor, nem documento nenhum, nem identidade, não tinha CPF, nem nada, né? Daí comecei a levantar, por, que, que, nós, por que, que a gente não pode mudar essa história, né? Daí, se a Bíblia nos dá essa luz, nós temos que usar para a organização. Daí, eu comecei a me movimentar, é, meio assim: como é que diz? É Sem nenhum. Assim, ah, ah, tem uma estratégia para não ser, ser o quê, nada. Mas eu queria ajudar para a gente melhorar a vida de quem estava em redor meu, e, e via minha mãe sofrendo, via os outros sofrendo, e eu não queria esse sofrimento, eu queria que isso mudasse, eu acreditava que era possível. né? E como o bispo era, era uma força extraordinária, ele, ele, ele, ele falava as palavras fortes de coragem, de fé, de organização que vocês têm que ter, né? e daí eu virei ministra da Eucaristia. Nossa, para mim foi uma festa, mas na ministra da Eucaristia. E aí, mas só que como eu virei ministra da Eucaristia, e era militante dos movimentos também. Aí o seguinte, na igreja deu rola, né? não com o bispo, mas com a comunidade. Né? Tinha uns senhores lá que não gostavam das minhas formas de conduzir, porque eu fazia refletir. Ah, era a véspera de Natal, então não era fazer uma. Era reavaliar a vida nossa, o que fazer, e fazia as encenações, usava a, a, a, a, chamava a gurizada, a juventude para participar, as crianças, e fazia coisas diferentes para despertar para a vida, para não ser apenas aquela coisa é, de ir por ir, né? para criar uma energia de transformação. Ah, mas, como eu era militante do movimento de mulheres, através da, da CPT, da igreja, o bispo Dizia, não, vocês precisam se organizar. Aí eu fui militante do Movimento Sem Terra, fui uma das primeiras coordenadoras, entrei na coordenação logo eh, em Santa Catarina, do Movimento Sem Terra, do Movimento de Mulheres Agricultoras, que começou, a gente começou com aquelas reuniões muito assim, sem estratégias, mas a gente se reunia e pensava da vida, o que fazer? E nesse o que fazer que a gente foi achando serviço para caramba, né? Daí a gente via... Sim, mas até agora ninguém fez nada por nós. Por que, que nós não começamos a se movimentar? Aí o bispo um dia veio numa reunião, participou que nós estávamos reunidas, né? Daí ele disse assim, ó, primeiro vocês têm que ter coragem. Segundo, vocês têm que ter fé no que vão fazer. e se organizar e lutar. Sem isso vocês nunca vão conseguir nada. A fé, a coragem, a determinação para as coisas vai ser fundamental. eu acreditei tanto que até hoje eu fico pensando, meu Deus, da onde eu acreditei tanto? Eu acreditei que era possível mesmo, isso foi em 84, 85, que 86 é, já era, passou outra fase, mas eu comecei nessa fase de acreditar que era possível, que a gente podia melhorar. Tanto que 86, é, era dia 7 de, 12 de agosto, nós movimentamos... É, primeira articulação que a gente fez em Santa Catarina do movimento de mulheres agricultoras, que era na época, nós reunimos mais de 30 mil mulheres num município que do estado inteiro que tinha começado o trabalho, que ninguém acreditava, e nós já preparamos um ônibus para vir para Brasília. É, eu lembro que nem hoje, nós, um ônibus de, de homens, alguns sindicalistas que eram apoiadores, porque os outros eram contra, porque achavam que nós mulheres ia, não tinha capacidade, mas nós botamos uma cara e fomos. E aí fomos viemos para Brasília na reivindicação da aposentadoria, salário maternidade e, e preço justo para agricultura e aí, por terra. Então a gente fez uma pauta e vem. E nós fomos, até hoje nunca consigo, eu tenho que vir quando eu lembro. Eu Suplicy era senador ou deputado, não era deputado federal. E ele foi junto nos acompanhar. E nós fomos lá com o ministro, acho que era o ministro Estefanes naquela época, se não me engano. Aí eu, eu sentei o, o Suplicy o ministro do lado e eu sentei porque eu que coordenava o processo, eu era coordenadora, porque eu que falava mais, eu que batalhava pelas coisas, eu não tinha medo. Aí eu não queria largar o ministro, eu cheguei segurei pelo casaco o ministro e foi segurando ele. Eu digo não, senhor vai assinar a aposentadoria para gente hoje, né? Eu não queria sair de lá de Brasília sem ter o direito levado para casa, né? Para mim aquilo tava que tinha que acertar. O suplício viu que a coisa ia enfeiá, né? Ele pegou de um jeito disse ao ministro para sair no banheiro, me falou baixinho para mim deixar para nós conseguir resolver a situação, senão o ministro não ia sair da sala. As mulheres estavam prontas para garar ele, né? Porque aquilo que eu dizia se tornava lei para as mulheres. Ninguém dizia que não ia fazer. Então foi muito interessante a nossa viagem e a partir disso aí começou em 86 é, a, a poli, as eleições. Mas eu era líder do movimento de mulheres. Ajudei a fazer uma ocupação de terra em 85, em, é, foi em maio de 85, em Santa Catarina, num dia gelado de frio, eu estava grávida, do meu último filho, e eu era coordenadora, do, ajudei a coordenar, arrumar as famílias, levar para o caminhão, organizar para fazer a ocupação, foi a maior ocupação que a gente fez naquela região, foi uma ocupação enorme, foi uma surpresa, porque nunca tinha sido feita, né? Eu participei desse processo. É, Luci, e... desculpa te cortar, ah, só, só para a gente deixar ah, registrado ah, aqui, que você acabou, você está falando o tempo inteiro em região, mas você não falou exatamente qual era a sua região em Santa Catarina. É o oeste de Santa Catarina. Era, eu morava no, em descanso, é, bem, na, bem na divisa com a Argentina. A ah, nossa reunião, acontecia, a nossa reunião se acontecia em Chapecó, que era o centro, o polo da na região, né? E, ótimo. aí... Come... Aí começou a, a, a reunião a Campanha Política, e o mesmo marido me convidou, disse, vamos para a reunião do PT. Ele já participava, e eu não queria muito ir, vim da roça meio cansada, com um filho pequeno, mas resolvi deixar eles em casa, porque na época não tinha problema, não tinha... Já eram, um se ajudava o outro, até meus eles ficaram em casa, fomos para essa reunião. E cheguei lá, me encantei, foi assim, amor à primeira vista. Quando começaram a falar do, do, das, dos projetos, né? De terra, terra, ah, liberdade, direitos, não sei. E eu comecei a ficar encantada e comecei a fazer pergunta, né? Muito rápido, assim, porque eu gostei tanto... Que, o que eu aprendi na pastoral da terra, na comunidade cristal de base, eu encontrei no PT. De uma hora para outra, chegou lá o partido falando disso. E era o candidato a governador, que faleceu agora, o Grimes Mescoloto, eram outras figuras aí que tal. E eu já... E, e já peguei o material e saí fazendo campanha de uma hora para outra e comecei fazendo campanha né é, que gostei muito e logo fui chamada para me filiar a me filiar o PT aí eu me filiei não não esperei sou chamar muitas vezes me filiar o PT e logo eu fiquei na direção do partido lá no município. Mas a minha entrada no PT foi vindo da comunidade de base, da pastoral, da terra, dos movimentos sociais, mas foi uma ocasião que eu não procurava o partido e só sabia que existia um partido, que todo mundo alguns falavam, né? E eu entrei no PT e comecei a sentir já a dificuldade. E logo, quem ficou sabendo, né, já começou dizem é, que o PT era vários problemas, e né? eu comecei a sentir sutilmente as dificuldades, mas para mim foi uma alegria poder ter entrado no PT, isso foi em 80, a primeira eleição foi em né? foi 85, 86, né? não me lembro bem a data, acho que foi em 86. em 82 a, a primeira para governador, né? É, 82, então foi em 82 que eu entrei no PT. Aí em 82 eu no PT, em 85, 86 foi a eleição para deputados e outros constituintes, né? Daí eu participei de todo o movimento da, da constituinte, né? Pelos direitos das mulheres. E aí, ah, de, nesse nesse pra, nesse processo da constituinte, que eu falava, ia para as reuniões e falava dos direitos da aposentadoria, da previdência social, que eu aprendi na comunidade eclesial de base, eu levei para a política, né? Eu Sim, levei Só para a só, só pra, só pra gente deixar bem bem registrado, você se elegeu deputada já? Depois, em 86, eu fui candidata a deputada estadual. Aí, quando eu eleito. falava, eu queria que eu falasse para para falar para as mulheres, para trazer as mulheres para votar no PT, para a política. Mas foi muito engraçada a história, né? Eu fico rindo de mim mesmo, né? Eu entrei, mas eu não queria ser candidata primeiro, porque eu gostava de estar trabalhando e, sabe, um dia talvez eu seja candidata a vereadora. Imagina, deputado, para mim era uma coisa tão distante, eu nunca tinha vindo para Florianópolis, não conhecia a cidade fora de Chapecó, então não, não, não, não, não tinha conhecimento nenhum e nunca tinha sido ideia de pensar. Aí os companheiros da região lá, e companheiros, né? não, se assim, não tem problema, tu vai ser candidata, mas você sabe que tu não vai ser eleger, tem outros que estão na frente, estão já há muito tempo militando, digo bem, nessa condição, e aí também tem que ter desenvol, desenvoltura para isso, digo, tranquilo, então tá, eu vou, eu vou ajudar, mas nesse ajudar, agora eu falo rápido, mas eu estou falando bem devagar. Eu falava tão rápido, quando eu escuto alguma história, alguma gravação, não acredito que as pessoas me entendiam, e foi muito legal. Daí eu fui de carona, porque eu não tinha estrutura nenhuma, de carona com os outros deputados, às vezes eles gostavam de mim, às vezes eles faziam carafe, porque de certo que eles percebiam que eu estava me destacando um pouco mais, né? porque na época eu sei do PT, era difícil, aquelas reuniões pequenas, né? tudo... tudo não era não era fácil, e daí eu fui candidata nessa condição que para ser ajudar o partido e trazer as mulheres PT, tanto que na minha região, no extremo oeste, onde eu morava, em Santa Catarina, era quatro municípios, um perto do outro. Daí tinha um candidato a deputado estadual do PT, por exemplo, a, a 20 quilômetros de, de um lado e uns 10 do outro. Tinha três candidatos a deputado estadual na mesma região no mesmo extremo. Então, isso era impossível, parecia alguém se eleger, né? Então, eu não conseguia entender por que, que eles me colocaram, ninguém queria, eles me botaram para ajudar nesse sentido. Então, tá, como tinha tanto, isso era impossível, parecia se eleger. E acontece que nesse impossível, foi a única que foi eleita. E eu fiquei sabendo no segundo dia, o terceiro, porque era a contagem, aqueles votos, né? eram votos cantados, né? Por cédula. Então, até que chegaram à conclusão, demorou bastante. E eu não tinha telefone em casa, na época, nem nada daí. Eu recebi uma notícia do presidente, que era o Eurídio Mescoloto, na época, que eu tinha me eleito deputada, que ele vinha lá para falar comigo. Eu nem acreditei, não sabia, se eu chorava, se eu ia, o que que aconteceu com a vida. mudou tanto, foi um, um susto tão grande, tão grande, porque eu não estava esperando por isso. Né? Eu participei de uma... eu via que a coisa estava legal, e as pessoas gostaram de mim. Tanto que o cara que fazia o programa de televisão para o PT era só o São João... Ele, porque é, ela passei uma gravação com todas as mulheres candidatas, a votada estadual, mas nenhuma foi no dia. Mas eu disse, ele, eu não posso voltar, porque eu, nos, eu vim com todas as dificuldades para Florianópolis, de ônibus, tudo difícil. Não, Então ele disse, vamos gravar. Aí ele que gravou, e a minha gravação foi um pouquinho, foi legal, e ele, eles se encantaram, tanto que teve bastante, bastante votos, ali na região, assim como Pará, um aqui, outro lá, era bastante, né, para a época. E ficou marcante a minha fala, porque eu falei do que eu da minha vida bem rápido e do que eu queria para as pessoas, que eu queria ver um mundo melhor, que não tinha objetivo outro, e para isso que eu estava sendo candidato para contribuir com essa história, essa história que eu vim é, participar no PT. Foi um canto na de 82, não foi 86, exatamente, foi 82, foi amor à primeira vista, na campanha, já fui fazendo campanha. Aproveitei, é, botei camiseta, adesivo, né, que, ela, que tinha, eu já estava, preto que tinha que, na época, a gente pagava todo o material e, e vendia, né? Então, a gente tinha honra de botar, de botar uma, uma coisa, uma camiseta, que tu pagava, e uma, uma adesivo que tu vendia, que tu pagava, tem um valor profundo, né, pra gente, porque era uma, uma participação grande efetiva mesmo né com todos os sentidos né e também a financeira que era importante para a construção né é, Lucy, e, e como é que foi dentro da Assembleia tinha outras mulheres eleitas também Deus me livre vou te dizer uma coisa essa pergunta é interessante hoje eu penso como é que eu aguentei da onde eu tive força eles tinham tanta raiva do PT e raiva de mim, porque eu, eu falava. Eu chegava lá, tinha um problema, e ia para a tribuna e denunciava, e pedia. Tanto que eles queriam, disseram deram prazo seis meses, porque mais de seis meses não ia aguentar ficar lá. Uma, porque eles disseram que eu não conhecia dinheiro, não sabia falar direito, não sabia me vestir, e era uma lá do interior, porque imagina, nunca no, no PT ninguém se elegeu. A primeira que se elege uma mulher agricultora que não tem uma formação intelectual é, teórica, como eles diziam, do interior, do cabo da enxada que vem, mãe de quatro filhos, o que que essa mulher vai querer fazer aqui? Não sabe nem falar, eles diziam. Daí teve gente que saiu defendendo, não sabe falar, mas ela fala o que nós queremos. Não é as palavras de vocês, é outras palavras que são ditas. E, inclusive, no PT, teve também gente que pensava mas ela não queriam que eu viesse morar para Florianópolis, com meu filho pequeno, porque se eu trouxesse, não ia dar certo, não ia ter como voltar, ia ficar ruim. Então, eu tive oposição, né porque tinha outras pessoas no destaque. Eu acho que normal estava pensando nas pessoas que já estavam bem colocadas na sociedade. E daí vem uma, uma pessoa como eu, mas logo foi conquistando. Mas o presidente do partido, que era o Ildis Mescolotto, foi a força que deu para mim. Eu sou muito grata, ele não está mais, ele já partiu desse mundo, mas só foi a figura que confiou, ele dizia, ele quando tinha os momentos difíceis, ele ia na tribuna e ficava observando para ver como é que eu me virava lá com a turma, né? várias vezes ele foi e deu muita força, então isso foi muito importante para mim, muito, e eu só, eu nunca vou esquecer dessa dessa ajuda que ele deu. Então, é o seguinte, ó, ah. para seis meses. E a primeira reunião que eu ia, antes da gente começar, é, para participar na mesa, o PT queria que eu participasse na mesa, Isso não queria nenhuma conversa. Daí a distribuição das comissões técnicas na casa. Como na, na Assembleia, o, na época, o PMDB fez, era, é, voltou, veio para o governo e ele tinha é, 50% do deputados era do, é, do PMDB e 50% de oposição, diríamos, né? E nós, o PT, ficaríamos na oposição, porque eles não queriam conversa com a gente na época. E aí o seguinte... a a pessoa, e daí eu ia para a reunião e nós decidimos que ia ficar presidente da Comissão da Agricultura, que nós não ia abrir mão dessa, dessa estratégia para poder como trabalhar e se movimentar lá dentro da Assembleia. Aí eu ia na reunião, aí eles diziam, não, não dá. E aí o seguinte, na na, na última, na terceira vez que eu fui, eu fui para a reunião, levantei e digo, não, se não não tem conversa, PT. nós não concordamos, e eu não concordo se não for essa, eu sou a única agricultora aqui nessa casa. Aí o líder do PDS, que na época era o PDS, PP agora, viu que que tinha fibra, que não ia me entregar assim os, por qualquer conversa, veio atrás e disse, vamos fazer um acordo. Ficamos todos nós, a oposição, a presidência da comissão, o PMDB, se quiser, fica com as vistas. Deu um susto, porque falar com o PDS na época era falar com coisa que tinha pior do mundo, né? livre. Aí liguei para o executiva e disseram não para a direção, topa, vamos lá, não dá assim, vamos fazer assim. E fiquei presidente da Comissão da Agricultura, de fato, como foi é, conversado, foi feito. E essa comissão da presidência eu tornei a, a comissão da casa. Ah, levei agricultores, levei mulheres, levei todo mundo que eu podia, eu para as comissões para debate na casa. Isso se tornou um espaço político, dá uma importância muito grande. Tanto que depois eles, eles, eles se descuidaram, eu fui... Fiquei relatora da Comissão na Constituinte Estadual, relatora da Comissão Financeira, Social e Econômica da Casa. Foi assim, outro espaço importante. No final dos quatro anos, eu assumi a, a, a, o título pela imprensa de Santa Catarina, é, com todos os jornalistas, sendo a, a deputada destaque, não pelos méritos das causas sociais que eu assumi e do que eu se fez durante os quatro anos, dentro e fora da casa. Então, ainda recebi o prêmio. Mas eles deram prazo para mim, e eu sofri muito, né, porque eu tinha que ir pra tribuna com fé e coragem e, e focar no que eu precisava fazer, e tanto que eu tinha o botão do Lula, porque era a campanha 89, era a campanha do Lula, tinha um botão no meu casaco, que não tirava de jeito nenhum, e aí eles, eu tirei a foto da constituinte, eu não queria primeiro, pois foi tirar a foto e eles até hoje vai lá na assembleia legislativa tá o botão tá um pouco raspado mas eles não conseguiram tirar porque era foto a óleo ficou a marca da, da que foi raspado do Lula presidente que era a campanha que nós estava fazendo em 89 mas foi muito interessante a minha participação lá quando eu penso hoje parece que foi mentira daí os líderes mais assim viraram reconheceram que não tinham como dar isso assim ó a gente não não dava nada agora nós temos que tirar chapéu pela grandeza que, que, de guerreira que eu fui lá dentro da casa. Então, eu, eu fui um momento de aprendizado, de força, de coragem e de muita luz, porque o processo que estava estabelecido ali era para mim não ficar. Tanto que começava a me oferecer dinheiro para me calar a boca de início. Daí eu disse: Olha, eu não vim por dinheiro, eu vim aqui por um, um, um pouco de votos muito conquistados pelo PT e eles vão orar até onde eu eh, for, na minha vida. E daí não tinha mais dinheiro para mim, daí não tinha compra, mas era começar a oferecer. Ó, oh, vou, quanto tu quer para não falar aquilo, não fazer aquilo. Não tem preço. Eu não vim por preço aqui. E, e aí depois, depois disso, você foi, foi para federal, né? Fui para federal. Daí eu fui me inscrever para candidato federal, candidato Aí que eu levei as, as aí eu puxei as mulheres para Brasília mesmo, daí porque de lá eu lavava para a Assembleia de Santa Catarina, mas daí eu assumi mesmo, a, a foi na Constituinte, a votação, mas antes foi um fato inédito que aconteceu, que ninguém até hoje, não sei se tem registro, mas o PT, na Constituinte Federal, em 86, antes, 84, 86 foi a a, a a Constituinte, né? Eu fui para Brasília numa sessão da Câmara Federal. Quem me articulou foi o bancado PT e quem era o deputado que articulava a questão da, do, dos, dos direitos da aposentadoria era o deputado Paulo Paín, que é senador agora, né? E eles chamaram para mim falar na, na Câmara, defender lá na tribuna o direito da aposentadoria para as mulheres agricultoras e salário maternidade na Constituinte. Mas como é que eu vou entrar se eu não sou deputada federal? E não era uma comissão, era na tribuna da Câmara. Daí, não sei lá o que, é que eles inventaram, não me lembro como que foi a história, eu fui como convidada lá e me levaram para dentro. E lá, pelas tantas, o deputado pai estava na tribuna, e eu chego no microfone, né? não sei, peguei o um microfone e pedi uma parte. E nessa parte eu defendi a aposentadoria das mulheres agricultoras, a aposentadoria e salário e maternidade, como deputada estadual, na tribuna da Câmara. A, a, uma articulação da nossa bancada, e o deputado Pain foi que fez essa articulação para mim e para lá. E quando foi deputada federal, eu puxei mesmo essas conquistas, a regulamentação, que não foi fácil, porque eles não queriam aceitar a época do Collor, toda aquela loucura que era, né, do de desmonte do país, que também estava acontecendo na época, né, e foi eles diziam que as mulheres não trabalhavam, que não tinham direito, eu. Eu tinha mil e um argumento para dizer que a gente trabalhava, contribuía com o país, com a riqueza, com a produção e com tudo, então, batalhei muito mesmo. A gente formou uma, uma mobilização nacional para defender a regulamentação e conseguimos, né? E depois, mais tarde, depois que a gente regulamentou, eu fiz um projeto de salário e maternidade, porque não tinha, né? Tinha direito à maternidade, mas tinha que fazer um projeto que era à parte, e a briga para fazer esse projeto à parte era que tinha que aumentar, uma um, um, propor uma contribuição a mais. né? E essa contribuição a mais, a gente era 2% que os agricultores contribuíam sobre a produção, e eu botei 2,5%. Nós acrescentamos, inclusive teve dificuldade na bancada do PT, assim, tá? porque isso vai ter mais custo, mas o benefício que a, o salário e maternidade trouxeram que nós levou quando nós levamos mais de dois anos para aprovar. As mulheres fizeram tanta pressão em Brasília que vinham, ficava acampadas dias e dias indo nos gabinetes, pressionando os deputados, indo para os corredores, até nós conseguir aprovar. Foi um processo enorme, mas nós conseguimos aprovar esse projeto e sancionar. Na época nós tivemos uma ajuda ainda boa do Barelli era ministro da era. E ele, ele deu uma, uma forcinha para gente também nesse projeto. Eu nunca vou esquecer disso, mas nós conquistamos esse projeto. Foi uma vitória. Tanto que hoje, quando tu vai para o interior, para as mulheres agricultoras mais pobres, elas dizem assim, ó esse projeto de salário e maternidade salvou a gente. Eu comprei a minha a minha máquina de lavar roupa, eu comprei uma roupa melhor para minha cama, comprei uma cama, comprei um berço. A aposentadoria salvou, o pessoal diz hoje, a, a tua o que tu fez salvou a minha mãe, mas eu digo, como salvou a mãe? disse a minha mãe carregava água, muitas vezes 2, 3 quilômetros, porque não tinha como um encanamento de água, não tinha... É, com isso a mãe, primeira aposentadoria que foi botou a mangueira de água, comprou uma mangueira e trouxe água perto de casa para não precisar carregar água, É coisas tão simples, mas fizeram uma revolução na vida, principalmente, das mulheres pobres do campo, das agricultoras, inclusive da minha mãe. Então, ajudou muito. E muitas mulheres, foi a primeira vez na vida que tem um dinheiro e tem um reconhecimento do seu trabalho, que elas produziam, que, que trabalhavam, independente, em casa, na roça, seja o que for, porque na época as mulheres no campo trabalhavam muito. né? Então, isso foi uma grande conquista que nós tivemos no mandato é, deputada federal, foi as duas causas, e como também a questão da reforma agrária, que a gente nunca deixou de lado, que foi uma bandeira que sempre a gente tocou. Mas esses foram projetos que a gente consolidou, de fato. E depois disso, eu fui candidata a Senado. Meu Deus do céu. Aí, porque como eu estava indo muito bem, aí eu queria, para mim, ajudou, contribuir. Mas a candidata a Senado, o Lula, vocês imaginam como é que, em que situação eu fui candidata. Isso parece até, estou contando que não é real, mas foi real. O Lula é candidato a presidente da República, o Brizola era candidato a presidente da República e pelo PSDB, o Fernando Henrique, acho que era também candidato a presidente da República. Todos eles. E Eu fui candidata a senadora, o candidato a governador era pelo PDT, o vice era pelo PSDB, e eu, como candidata a senadora, e mais um do PT, que eles votaram assim, só para manter, né, na chapa, é, pelo PT. Entenda a campanha como é que podia ser. Eu nunca pensei, hoje, quando eu penso como é que foi isso. O PDT, no início, daí mas eu nunca deixei de falar da campanha do Lula e do PT mas eu tinha mas eu queria, ah, e, e o candidato que era, era o Nelson Vi que era esse foi ensinador senador era uma pessoa educadíssima finíssima. e ele respeitava muito a forma de eu conduzir o processo né e eu respeitava mas bom, eu nunca vou deixar de falar da campanha do Lula isso aí vocês esqueçam que eu não sou candidata a Senado para não falar e, e, e vou te dizer teve momentos difíceis que a gente passou porque é o seguinte, ó, é, no mesmo palanque, pensa bem, os caras da PSDB que iam votar para mim, para o Senado, muitas vezes começaram a tirar os adesivos, porque ah, a minha campanha para o Senado foi tão bonita, foi tão encantadora, é, que eu falava assim, dos projetos, de onde eu vim, o que eu, da continuidade das coisas, que, ah, o, que eu, o que o PT teve a maior surpresa foi, porque eu não fui eleita por como é que diz, o 170 mil votos e o que foi eleito que era ex-governador não deu 700 mil votos então, a diferença foi de, de 15 mil votos repartir-se meio a meio como é que devia ser então, só, o, mas o PT não, tinha, não acreditava que isso era possível, depois mesmo eles fizeram avaliação que eles não achavam que, que a gente ia chegar a essa quantidade de votos de 200 mil, eu fui quase eleita senadora numa situação tão assim que, tem que estudar como é que nós fizemos campanha o PT fez campanha nessa situação lá em Santa em, aqui em Santa Catarina né eu fui candidato ao senado nessa situação pensem bem o que que é um palanque três candidatos a presidente da República e cada um defendendo o seu mas ninguém xingava não xingava, não chamava o candidato a presidente para é, aquela coisa de chamada de, de, de, de, de cada um falava bem do seu não, eu tinha para falar demais, né? Então, eu falava da campanha minha, da campanha do PT e da campanha do Lula para presidente da república. Então, eu fui candidata a senadora nessa situação. Depois, eu fui presidente do PT, é, dois anos. Depois, eu fui candidata de novo à deputada, fui eleita. De, depois, foi mais outra vez, eleita. E também, daí voltei de novo, ser candidata a Senado, o PT pediu para mim ser uma votação de um candidato só, que foi difícil, mas eu fiz mais, fiz uma votação extraordinária, mas faltou, como é que diz, estrutura de acreditar que era possível, senão nós também podia ter garantido essa vaga. É, depois eu disputei a presidência da, da, da, da, do PT em Santa Catarina, primeiro e segundo turno, ganhei no segundo turno, foi uma disputa pesadíssima, né então eu disputei, a presidência do PT e foi a última a última assim, participação grande no PT que eu tive mas eu fui também é, da executiva nacional do PT é, na secretaria agrária nacional né eu fui fiquei não lembro quanto tempo que eu fiquei na secretaria agrária nacional da executiva que para mim foi uma honra participar da secretaria da executiva nacional tá na secretaria agrária tá participando e os debates que nós produzíamos, era muito generoso com a classe trabalhadora, muito generoso com os trabalhadores rurais, um olhar amoroso que a gente tinha, e tem ainda, né mas o PT tinha na época, de olhar os camponeses como um projeto de vida, o Lula com esse valor que ele dava para os trabalhadores que ia para o campo, fazia aquelas aquelas idas que ele tinha de, de ônibus e posando em tudo, indo... E aquilo criou um encanto. Então, a Secretaria Agrária Nacional do PT tinha uma função de status, era não era aquela que é secretaria, mas secretaria bem posicionada né e valorizada. E eu me senti muito orgulhosa de estar nessa secretaria. Luci, é, se você. Eu acho que você já fez. Você teve quantos mandatos no total como deputada federal? Quatro. Quatro. Ah, no tá. último mandato, eu fui eu criei a comissão frente parlamentar em, da, de, em defesa da produção orgânica e agroecológica uhum. nunca tinha uma frente parlamentar desse que eu nunca me desvinculei da terra eu assim a terra para mim é a minha mãe a terra é a minha força a, a terra assim ela eu sempre onde fui eu sempre plantei nem que um pé de salsa de cebola eu sempre plantei eu nunca fui em um lugar que não deixei plantado alguma coisa então eu vim da terra eu eu sei que por mais que os estudiosos e alguns ricos acham que a terra não é importante para a produção de alimentos, ela é importante, porque a vitalidade das pessoas, dos alimentos, não está produzida em coisas fora da terra. A terra que é a força, a terra que é a produção. Então, eu sempre tive esse vínculo. Daí eu criei uma comissão frente parlamentar que foi extraordinária. Foi um trabalho que a gente começou, e eu tinha projeto para trabalhar muito junto já no governo é, do PT, a presidência, estava sendo muito bem, é, tinha pessoas no governo, eu só para dizer o nome, é, é. que ajudaram muito também, participaram, estimularam, ficaram felizes com a ideia de ter criado essa frente parlamentar, e nós mobilizamos muita gente, fizemos um seminário em Brasília, mais grandioso para discutir esse tema, com a participação grande do nosso governo e pegando, elaborando propostas, né? já tinha no nosso governo, mas elaborando mais propostas de agroecologia, de, de incentivo à produção de alimentos, como sair mais da condição de não comer tantos químicos, tanto venenos. né? Então, a gente estava trabalhando nessa linha muito grande, foi muito importante e eu tinha sempre me preparado para o segundo se eu fosse reeleita para mandar eu não fui de trabalhar fazer seminários grandes em todo o país mobilizar assim o nosso governo com os governos municipais sindicatos como levar que a, que a pobreza no campo se transforme em abundância porque hoje a pobreza a pobreza no campo porque não há produção vou te dizer uma coisa que é é triste a gente pensar eu vou hoje, e como ia antes, que eu também fiquei um ano no governo da Dilma, eh, na, na secretaria, eh, não na secretaria, na, na, como é que era, que ligava da reforma, não é da reforma agrária, outra, da agricultura familiar, do Ministério da Agricultura Familiar. Ministério, sim. É, né? Desenvolvimento Agrário. Eu fiquei um agrário. ano. Desenvolvimento Agrário. E eu ia para o campo, daí eu ia mais direto com os agricultores. Eu me dei um... Deu tanto aperto, quando eu via, eu olhava a pobreza dentro da... Porque pobreza, quando tu não vê flores, não vê planta, não vê animais, né? tu vê só ou, só fumo, ou só vaca, ou só galinha, ou só uma coisa, é sinal de pobreza no campo. Porque é o seguinte, a monocultura, seja em grande escala, que dá sucesso para os que tem em grande escala. Mas para os pequenos, que têm poucas terras, elas precisam ter a diversificação, tem que ter a riqueza, a riqueza você ter de tudo um pouco, para ti primeiro e depois para vender. A riqueza é essa. E, e hoje o campo, para os pequenos agricultores, que tem poucas terras, e até nos, em, em vários eh, lugares, está sendo sinônimo de pobreza. Tu vai Eles precisam comprar desde um, de um, de um pé de alface, tem que ir para a cidade comprar. Eu estou morando no interior? Eu fico apavorada quando passa o caminhão de verduras para as famílias comprarem. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso povo? As pessoas deixaram de amar o lugar que vivem, precisam voltar a amar o lugar que vivem, produzir seus alimentos, amar comida, animar os alimentos saudáveis. Então, eu via isso já antes. E agora que eu estou vivendo assim, agora, aqui no campo, que eu estou nesse momento, eu estou sentindo a pobreza que está no campo. Não que as pessoas são pobres, a pobreza no, na, na qualidade de vida alimentar, e não, e não é as pessoas pobres, mas a pobreza tá pessoas estão muito doentes, com 50 tipos de doenças que se, se alimentassem bem no campo, elas não precisariam ficar tão doentes. Né? Diabetes, então, é, está assim, é, parece que é normal, viu? Uma coisa que me assusta, parece que as pessoas falam com naturalidade já. Então isso é espantoso, mas isso é pela péssima alimentação que não precisavam, porque o campo te fornece, você poder produzir um pouco de tudo, pelo menos para tu se alimentar bem, porque daí tu não dá não dá prejuízo nem para o governo, nem para tua família, porque tu se alimentado bem, você fica mais forte, mais saudável, você consome menos remédios, menos hospital, menos tudo, né? Então nós estamos vivendo essa situação, eu via já antes, por isso a minha frente parlamentar que eu criei para debater, foi nesse sentido, para salvar as, as comunidades, os interior olhando os agricultores se perdendo né no na monocultura. Na monocultura, não importa se de que for, cultura para para quem não tem grandes extensões, é um fracasso. Te garanto que é um fracasso. Sim. E eu vim para Você... isso. Você estava tá morando novamente na, na sua região de origem, aí no Oeste? Não, eu estou na região de origem, porque lá quando eu saí, foi tudo vendido, daí te, hum. não não ficou ninguém lá. E como eu não, eu não tinha mais terra, eu vim, estava morando em Florianópolis, na capital, com os filhos pequenos, com filho especial, né, o último que eu tenho. Aí agora estou eu estava morando em Florianópolis, tinha uma horta, uma horta urbana orgânica. Mas como tudo é alugado, e daí tu tem limites, né? Daí eu, tra... eu fiquei 5, 6 anos, criei uma, uma, mas era uma horta maravilhosa, que parece mentira que eu estava colhendo tanta tanto brócolis, tantas coisas maravilhosas, alface, de tudo colhia ali. E agora estou morando mais retirado. Eu aluguei uma outra área, e estou aqui perto de Lages, na região do frio. Uhum. Mas também não vou produzir verduras, mas vou produzir orgânicos também, porque eu não saio dessa linha de produção, né, vivendo uma outra experiência. Meus filhos disseram, eu não acredito que eu tenha tanta coragem. Eu disse, até que Deus me deixe permitir, eu recomeço a minha vida tantas vezes. Eu, eu parece que eu vivi várias vidas numa só, porque o momento que eu estava na Roça era uma, quando eu era deputada faz é fazem política, era outra, é presidente do PT, que foi minha, sempre um rei ser presidente do PT, para mim não foi foi uma honra, foi uma, uma, uma, uma, um coroamento é, do meu amor pelo PT, foi um coroamento, e não que eu não disputasse, mas disputei com honra, com, com projeto, com articulação, com as pessoas acreditando que eu podia fazer bem para o PT, que eu faria bem para PT, né? E depois que eu sa... e agora, eu estava morando lá, de repente, eu estou aqui no interior, recomeçando tudo de novo. Então, eles, eu disse assim, ó, eu não quero que um dia <risos> alguém diga e que eu fui uma decepção. Para mim, eu disse, eu não pedi para entrar na política, entrei para uma situação que eu vi já tava e não pedi para sair, porque eu amo, eu amo a política. Então, quando eu vi, eu não estava mais. Eu fiquei meio perdida, disse, mas o que, que eu vou fazer? Pedi agora, qual é o caminho que eu vou ter que seguir? Vou ter que é, fazer. Como não deu certo algumas coisas que eu pensava, mas eu tinha que me sustentar, e, e, e tenho um filho especial que está comigo, e trabalhar, viver. Eu não consigo ficar sem, sem trabalho, trabalho. E eu percebi que a última coisa na minha vida que eu quero deixar é de fazer o bem de trabalhar, porque a pessoa que para... Ela começa a atrofiar seu cérebro, sua mente, seu corpo, seu físico e tudo, e não evolui. Eu não quero parar no tempo na vida, eu quero ser, é, quer dizer assim, o dia que eu sair daqui, eu quero sair dizendo que eu fiz o que eu, melhor que eu pude e na hora, se eu pudesse, trabalhando mesmo. Tanto que quando deu essa pandemia, eu contar uma história, tava estava na horta lá, com bastante gente comprando e tudo, eu conversando, né? e as pessoas tudo falando ah todas nessa esperadas se acontecesse isso aquilo daí perguntaram para mim lá alguém perguntou e se tu soubesse que ia morrer amanhã depois o que que tu ia fazer daí eu pensei ali sabe o que que eu ia fazer mas ia plantar tanto para vocês as pessoas ter o que comer ia fazer tanto pão para vocês tanto ter pão porque eu amo fazer eu amo cozinhar e amo plantar ia fazer tudo eu disse mas é isso eu digo é isso mesmo ia continuar fazendo isso que deu que, que deu que eu posso deixar de bem para vocês por que que eu vou mudar né? Então eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. E vou dizer para ti, eu eu tô muito triste com algumas coisas, mas muito triste assim devendo a política do jeito que está, me entristece muito. E eu acho que precisamos de mais ousadia da parte do, de dentro do PT, daqueles que têm mais poder hoje, né? porque a gente não se afastou porque quis. Vou te garantir, não, eu quis ficar com uma função de de coordenar alguma coisa, mas eu precisava de uma estrutura para fazer isso, porque quem não, não enriqueceu não pode, tem que viver de alguma coisa, tem que trabalhar, tem que viver de alguma coisa, não tem jeito, né? mas não deu certo. Minhas vozes, minha voz não foi aceita na época, talvez, não sei lá porquê, mas é, eu sinto hoje a, vontade, a falta de, de levar mais amor à militância, de ajuntar os militantes, de entusiasmar para para a história, para a vida, que os 40 anos valeu tanta a pena. Tudo foi importante no PT, nós mudamos história, fizemos coisas extraordinárias, fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais. E A gente precisa ter humildade e ir até as pessoas. Não é as pessoas que têm que vir porque a gente tem um poderzinho, não. Nós temos que ir até as pessoas. Eu não tenho condições hoje de fazer esse movimento pela minha situação, é, tem um filho especial que eu tenho que sempre preparar uma estrutura para mim, uma para ele, uma para mim e para ele, né? Porque eu não posso, é, eu sou responsável, por exemplo, outros meus filhos casaram, estão vivendo a vida deles e eu, e eu disse para eles, ó, vocês fizeram antes, agora vocês vivem suas vidas, né? Cada um tem que se virar, é, né? Trabalhando e tudo. Mas, vou dizer, eu sinto isso aí, eu sinto, assim, uma dor, muitas vezes, da destruição dos nossos direitos, que nós conquistamos com tanto esforço, com tanto esforço, e ainda muita gente não, não conseguiu reconhecer. Nada caiu do céu. Foi muito... Isso antes do PT, os que fiz, lutaram antes. Eu vim um pouco antes do PT, mas vindo uma história diferente. Eu reconheço toda a história de tanta gente que não poupou a vida para que as pessoas pudessem falar, pudessem ter os direitos. E hoje a gente está meio assim com dificuldade. Parece de, de responder algumas coisas, de... de fazer que ela, amor à a, a, a, a, a, a militância mesmo, eu sei que é difícil, são tempos difíceis, mas algumas coisas eu acredito que dá para fazer, é, não só por não é só por causa da pandemia agora, mas antes já tava as coisas também, não é? Eu torço que o, o Lula possa, de novo, com a sua voz de, de guerreiro ali, levantar essa moral da tropa, né? Para poder se encorajar e ver que Nada está perdido no mundo. Não existe determinismo. existem momentos, né? Que a gente também recua e tá com muitas perguntas. O que, que tu quer fazer da tua vida? O que, que tu vai fazer? Eu sempre disse para alguém: oh, eu nunca digo que eu não faço alguma coisa. Quando perguntaram quando estava na política, você precisava voltar para a nossa por volta. Eu disse: quem disse que não? Eu nunca digo que eu não faço. Ah, eu não vou dizer que eu não vou fazer o pão. Se eu quero comer o pão, vou fazer o meu pão. E vou repartir com os outros que estão por perto. Então, eu nunca digo que eu não faço as coisas. Isso depende em que em, qual é o objetivo que eu vou fazer. Qual é a intenção das coisas. Qual é a profundidade da, da coisa. Porque para mim tem que ter um projeto. E a emoção da coisa, da alegria de fazer, de, se, de fazer parte de uma coisa que faça bem. Faça o bem. E a gente precisa estar nesse, nesse momento com essas energias aí. Porque a o, a força do de quem está ali é uma força como é que diz destruidora para não falar outras palavras é, que é, do, do amor da paz da felicidade das pessoas da, não, da do, do amor mesmo porque o amor não gera violência não gera ódio o amor ele planta alegria planta é, as pessoas não tá de trabalhar as pessoas estão perdendo a vontade de trabalhar né de, de trabalhar de produzir Seja onde for, né? então precisamos desse momento, dessa energia vibratória de, de vida, né? que eleva os espíritos, traz, transmite luz, força. né? E o PT é querendo, queiram ou não queiram, é essa força. Eu sempre olho, as estrelas nunca se apagam definitivamente em dias de escuridão, mas elas voltam a brilhar, então nós estamos ter essa confiança, e sempre peço, quem tem um poder que pode exercitar esse poder nesse momento, bota a brilhar as estrelas, ajude a fazer que as estrelas brilhem de novo, com força e com amor, porque nós somos a esperança. Nós não nascemos em berço de ouro, nascemos no meio do sofrimento. Eu sei, eu, eu era discriminada, ficava a última fila no banco dos primeiros tempos que me falei no PT, esperando, pode é, achar um jeito para não me atender. Então, eu sei o que é, as portas se fecharem, mas... Eu não dei bola para as portas fecharem, porque eu tinha uma luz na frente. Então, a gente precisa dessa luz. Para mim, é uma emoção mesmo falar do PT, da minha vida no PT. Eu sou uma parte de amor que eu tenho para PT. Vou dizer para vocês que ah, eu fiz tanto e não me arrependo de nada que eu fiz. Esqueci de mim. Só vou dizer para vocês, esqueci de mim. Muitos momentos da minha vida, até um dia o Lula falou para mim, ah, que tem que pensar nisso, naquilo, eu de hoje não lembro porque que ele falou, mas eu esqueci. Então, às, às vezes eu estou vivendo umas situações, mas porque eu me dediquei tanto pelo povo, mas não me arrependo, fiz com tanto amor, tirei tanta gente da cadeia, porque na época eu fazia parte também de uma comissão em defesa da contra a violência no campo, e há poucos deputados que viajavam, e eu viajava, tinha eu, falecida Dom Preto, e mais um que o outro, nós viajava para o país a gente ia arrombar as portas das cadeias, como diz outro, para tirar as pessoas presas. Na época, no último governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi cruel, foi violência muito. Eu viajei, mais em tantos cantos, né, indo lá e, e, e negociando com, com autoridades, com os padres, bispos, que tinham uma, uma afeição pela classe trabalhadora ainda na época, forte, e a gente ia fazendo isso. E tudo foi importante. As pessoas pediam se eu tinha medo. Não tive tempo de ter medo, porque era a causa tão nobre, tão nobre de defender alguém da prisão, do sofrimento, que não dá tempo de ter medo. Hoje eu penso, tudo valeu a pena. Nada foi em vão.